Vou ler aqui umas palavras para ficarem de recordação para os nossos netos, para os filhos e netos, porque para a gente, com a idade que nós temos, já há pouco, vem a servir-nos. Ora, vou, vou ler aqui os primeiros passos que nós demos para o, para o avanço da reforma agrária. Nessa altura a gente não se ouvia falar ainda na reforma agrária, nem a gente sabia o que era. Fomos porque fomos necessitados, tivemos essa necessidade de avançarmos sobre a situação depois do 25 de abril. Ora, foi um no dia 7 de fevereiro... Nos princípios de fevereiro de 1975, as primeiras ocupações de terras no Alentejo não são ainda notícia de primeira página. Era apenas uma fagulha. A lei da terra. Alentejo, 1976. Em poucos meses, aquela fagulha pegou um imenso fogo. O fogo queria libertar a terra, em muitos sítios coberta de mato, Queria libertá-la também dos agrários parasitas. Por todo o Alentejo desencadeia um vigoroso e espontâneo movimento de massas que cedo inscreverá no seu caminho a ideia do socialismo. Logo a seguir ao 25 de Abril, os trabalhadores rurais, já com uma grande tradição de luta, organizam-se em sindicatos. A primeira batalha é por salários de gente e contra o desemprego. Os patrões resistem quanto podem. Resolvendo as contradições à custa de compromissos, o Poder Central revela-se incapaz de arbitrar os conflitos de trabalho. Surgem novas formas de luta: as ocupações de terras. A coberta da Aliança Povo MFA, os trabalhadores exigem a legalização das suas conquistas. Reforma Agrária já! É a participação ativa das massas populares com a sua dinâmica própria que transforma o golpe militar de 25 de abril num movimento que abala as estruturas profundas da sociedade portuguesa. A reforma agrária, marco decisivo deste processo, será o resultado mais fértil da Aliança Povo MFA. Beja e Évora assistem a grandes manifestações. Aí surge a palavra de ordem decisiva. A terra a quem a trabalha. A terra a quem a trabalha. A terra a quem a trabalha. A A lei da reforma agrária, como ficará conhecido o Decreto-Lei 406-A, só surgirá em julho de 75. Sem as ocupações iniciadas pelos trabalhadores, ainda hoje eles estariam esperando por ela. Apesar de todo o apoio que o Estado lhes possa dar, apesar das boas intenções, a reforma agrária será, sobretudo, aquilo que os trabalhadores quiserem que ela seja, o combate a é vosso. Em todo o Alentejo, 150 mil trabalhadores rurais não possuem nem terra, nem gado, nem máquinas. Têm apenas os seus braços e a sua energia. Mas essa energia é suficiente para deitar abaixo uma sociedade apodrecida. Para tentar construir uma nova. As casas dos senhores foram seladas. Não eram as mobílias, os haveres, os palacetes que interessavam os anos. Mas a terra e o direito a trabalhá-la. As mais dessas casas estavam vazias. Os patrões viviam como queriam lá longe na cidade, alguns até no estrangeiro. Era a Guarda Nacional Republicana e a PIT quem garantia o seu poder, quem lhes guardava casas e terras. Lá longe, eles recebiam os lucros que feitores e rendeiros lhe enviavam. Lá longe, se queixaram do fim dos seus privilégios. Quantos deles terão alguma vez suspeitado o que foi durante dezenas e dezenas de anos? A vida destes homens, destas mulheres, destas crianças que os serviam? Vou dizer, começar a te explicar... qual a maneira do começo da minha exploração, até ao 25 de abril. Ora, aos sete anos, comecei a guardar gado. Praticamente, a quase sempre a guardar porco. E, com sete anos, eu fui sempre pequeno, ainda hoje sou, praticamente dentro dos pastos de do mural que estavam a ver. Mas, infelizmente, para dar uma ajuda aos meus pais, pouco fazia, mas tinha que lá andar. Caso este, infelizmente, até o tempo que eu devia andar na escola me foi roubado. Até nisso fui explorado. Sou analfabeto, infelizmente. Mas sei o quero e sei a exploração de Os trabalhadores alentejanos não trabalhavam para a Mãe do Céu. Trabalhavam para os senhores da terra. Os latifundiários e, nos últimos 15 anos, os grandes capitalistas agrícolas... constituíram o extrato social dominante no campo durante o fascismo. Foram um dos seus pilares. Durante 50 longos anos, membros privilegiados da classe dominante... eles foram em Lisboa ministros, deputados, procuradores à Câmara Corporativa. Outros tiveram nas mãos os lugares de poder no próprio Alentejo. Governadores civis, presidentes das câmaras municipais, dirigentes dos Grêmios e das Misericórdias. Os filhos foram engenheiros agrónomos, veterinários, delegados de saúde. Pois um latifúndio é aquilo que se vê no nosso país, nomeadamente aqui no Alentejo. E nós, vejamos, presentemente em Portugal, 500 famílias unidas, possuem mais terra, mais hectares de terra 500 latifundiários possuem mais hectares de terra que 500 mil pequenos proprietários juntos. Foi isto, Alentejo. Ao todo, cerca de um milhão e meio de hectares de terra, nas mãos de quem a não trabalhava, mas que vivia luxuosamente do que nela se produzia. Imensa planície com raras ondulações e poucas chuvas, nela predominam as culturas de sequeiro. Dos extensos montados, o latifundiário colhia a cortiça e a azeitona. Neles fazia pastar os seus porcos, que se alimentavam da bolota dos obreiros. Para si, reservava a melhor terra, onde fabricava o trigo. A pior dava -a de parceria. E com rendas tais que dela arrancava mais rendimento do que se explorasse por conta própria. Os parceiros, quase sempre pequenos agricultores ou rendeiros, constituíam ainda uma reserva de mão de obra para as épocas de maior trabalho. As ceifas, a apanha da azeitona. Durante dezenas de anos, a estratégia capitalista no Alentejo foi esta. Simples e eficaz. Assentou na exploração desenfriada da massa dos operários agrícolas, e na espoliação e submissão dos pequenos agricultores. Na paisagem deserta, encontra-se aqui e ali um monte. Conjunto de algumas casas para a habitação do senhor e dos trabalhadores permanentes da herdade. Aqui nasceu e ganhou raízes, a rígida hierarquia do latifúndio. Ascender de jornaleiro a feitor, ganhar direito a um bocado de terra, tornar-se independente foi para os mais afortunados trabalho de uma vida. Morei sempre em casas em casas, em barracas. Não são casas. Mas eram casas daquele tempo, chamava-se casas. Hoje não são casas, não são nada, aí desses montes, cai para essas idades. E lá isso a renda até não era cara. A renda lá na, na propriedade, nas propriedades onde demorei. morei, não era cara. Era cinco escudos por mês, também não era cara. Acaba que as coisas eram estavam baratas, mas a renda não era cara. E eu não fui obrigado a trabalhar para eles, mas havia muitos. Houve muitos do meu tempo, mas muitos que o latifúndio só... Os admitia lá, nas casas deles, nas casas deles, nos cuidados deles, era a por conta deles. Se o Admin pens, pensavam ao sábado que o Admin tinha que trabalhar, pois o pobre podia ter alguma coisa para fazer, mas ele dizia: amanhã trabalhas, ah, patrão, não que dinheiro para fazer. Pois se não viesse amanhã, segunda-feira já as coisas a aparecer. E tens que arranjar casas. Arranjar casa. Só se fosse nas distantes aldeias e vilas, onde se concentrava o resto da população. Aí moravam aqueles a quem apenas se dava trabalho de quando em quando. Segundo o ciclo das sementeiras e das colheitas. O sonho destes temporários era conseguir um lugar de permanente num monte, virem a ser capatazes e talvez feitores. Antigamente havia um capataz, havia um vetor e havia o patrão. E a ainda andámos mandado por três. Quer dizer, que viu o, o patrão e o vetor, o feitório e o capataz, e o capataz é que os trabalhadores. Fui para o feitório. E o que é que eles faziam? Davam-me 400 escudos por mês e os outros ganhavam 100. Para Para eu e os outros feitores, colegas meus, explorarmos os trabalhadores. Claro. Para eles. Eles nos davam com bonitos olhos. Nós éramos como eles. Mas como o interesse deles é estar em Lisboa e nós estamos aqui a explorar os outros, explorar os outros para que o trabalho produzisse fortemente, para eles estarem... A viver num estoril e nessa parte sempre fome. E eles morriam aqui, de de aqui, fome. Mas com dificuldades mesmo, mesmo fome. É preciso saber o que significa a palavra fome em alentejano para se compreender alguma coisa da reforma agrária. O alimento base era o pão e o azeite com algum chouriço e toucinho. Também batata e cebola, café e açúcar. Isto nos tempos de fartura. Pois alguém nos contou as muitas vezes em que só tinha pão e uma sardinha para seis filhos. Sardinha! Dos longos invernos ficou a triste memória dos anos que seguiram à guerra. Então milhares de alentejanos anos fizeram marchas da fome. Em e Grândula, comem serpa e pias. Alguns patrões fizeram então distribuir farinha, azeite e grão pelos pobres. Meus filhos sofreram muito, mas eu também sofri. Eu andava a desmoitar, descalço. Andava a montar, a ganhar cinco por dia, descalço. Guardava porcos, em ajuda, descalço. Guardava ovelhas, em ajuda, descalço. Isto foi de bastantes anos, vai ter pelo menos até aos 16 anos. Antigos, faz tempo nesta vila, no mês tempos. Meus filhos sofreram, e eu sofri, e o meu pai sofria. E agora é que eu o valor que o meu pai sofria também para a minha criação. E fui acreditar que ele sofria Quanto é que queria os meus. Quanto é que me criar os meus, e sofri tanto por isso. Tanto que ainda tenho esta perbendita que ainda não me há de esquecer. E a minha mulher teve 12 filhos. E desses 12 filhos, quem foi os parteiros deles? O Luciano Cardim, que era o marido. Eu é que, sustinha, é que ajudava a mulher a ter as crianças. Eu é que lavava as crianças. lavava em minto, Mas dava à minha mulher, lava tu Eu não a posso lavar, que eu tenho medo de me, de me nas mãos, que isso não é nada. Lavava ela e vestia-o. Mas eu ajudava e cortava-lo em bigo e a amarrava fazia-lhe isso tudo. Sempre ser médico, não é nada. Mas a, a aventura e a pobreza era tanta que me fazia a fazer isso. Ela sabe bem que eu fui partir por ela, por causa do lugar de uma mulher, e ela chegava aí pedir. Há vizinhas para virem lá ajudar e todas diziam que não. É ela que diga se é verdade ou é mentira. E é verdade. E ela chegava com o pé de mim e dizia assim, Ficiano, Fulana não quer vir. E eu o que é dizia, tomava a força do homem, dizia assim, não há, não há perigo para a gente, vamos parar a água já para não um, pagaserem, para, para se lavar -se. e tanto na hora para ter diz-me e vamos a isto. Uhum. Eu hoje estava com franqueza, eu só tinha medo de uma coisa. Era na altura que ela estava a ter a crença, ele não morresse, que depois ele tinha muitos filhos. E diziam assim, o gajo não convida ninguém para o modo de Isso é que eu tinha medo. Mas assim que eles passava ali um dia ou dois, não morriam nunca. Eles, a pouca sorte, ou a, a sorte, nem queriam que eles morressem, quer para eles os com fome. Eles pediram um bocadinho de pena até para lutarem. Mas tudo se criou. Bastante. Tudo se criou. Hoje tenho uns filhos com meus aí em casa, estes mais novos, que nasceram já noutra época. E ainda era difícil, mas já não era tanto. Mas nasceram noutra época e já não sabem sabe o, o valor, o que os irmãos mais velhos defenderam. E se mais velho principalmente se tinha seis anos, foi guardar ovelhas, ou porcos, digo, foi guardar porcos a ganhar seis escudos por dia. Com uns safões de, de saca nas pernas, com uma saca a tapá-lo para as costas, que era a minhas mantas que eu tinha em casa. Sim. Chegava à noite todo, todo choroso, todo molhado, e ia dizer assim, filho, o que é que queres? Sim, seis anos. Temos de ir temos de ir indo. Tens dois dar a criatura tens mãos. E lá ia através para o trabalho, chorando. E os, e os morais ainda estavam pancados em cima. Era o que a gente tinha, os bons, bons capatazes e bons heróis de gado, era para castigar e os, os, os desgraçados que andavam sua Por isso, hoje, vamos já passando uma vida melhor, e os meus filhos, esses que são os homens, já têm outra vida, nunca têm a vida do pai, porque já não volta para trás. Isto vai tudo já para a frente, para a melhor situação para a gente. E há de ir sempre até já de ir para a frente. E temos de ir sempre para a frente. Agitação clandestina. Vejamos um caderno de reivindicações de 1955. Salários fixos e iguais para todos. Enregar com uma hora de sol, três horas e meia de sexta cinco ou seis fumaças e aguadas durante o dia. Ou seja, pequenas pausas no trabalho para respirar. Da memória alentejana, fazem parte os quilómetros percorridos diariamente a pé para ir enregar, como dizem, e o regresso depois ao pôr do sol. Fazem parte também as praças de Jornas, onde se juntavam os operários agrícolas em locais e dias certos para tomarem patrão. Estes, ao seu feitor, vinham escolhê-los ao melhor preço, como na feira de gado. O momento importante foi este, para a tomada de consciência dos trabalhadores, sobre a força da sua unidade, sobre a vantagem para o patrão em os dividir. Dessa memória fazem parte ainda as grandes greves, as vitórias arrancadas, as greves da primavera de 1911 que se seguiram ao 5 de outubro. Insurreição alentejana lhe chamou a burguesia que há muito teme este Alentejo Vermelho. As greves de 1945, de 1958, de 1962. Memória também envergonhada do analfabetismo a que sempre os reduziram. Ainda há meia dúzia de anos, mais de metade dos conselhos do Alentejo não contava uma única escola oficial de ensino secundário. Nem as que havia eram para os filhos dos operários agrícolas. Memória amarela da fome. Memória vermelha do sangue, da luta, da repressão dos que caíram. De Catarina Eufêmia. Deste longo passado, se forçou a consciência de classe do proletariado rural alentejano. Sou dirigente do Sindicato dos Operários Agrícolas do Distrito de Évora. Estou aqui há 13 meses, vindo do trabalho, portanto, aonde estive, efetivamente, nas fileiras da luta junto aos meus camaradas, mesmo nas horas mais difíceis portanto, que tivemos, eh, debaixo, digamos, da maior repressão fascista, principalmente a partir de 58, quando, uh, na campanha de Humberto Delgado, que, em parte, veio esclarecer muito, mais fazer com que os trabalhadores agrícolas tomassem ainda maior consciência do que era, efetivamente, a exploração desafariada em que a gente era é vítimas. Acontece que o resultado, portanto, dessa campanha eleitoral de 58, Veio a tirar-se resultado dela, portanto, fruto. É 62. Ano é que os trabalhadores lançaram numa conquista extraordinária... ...da grande jornada das 8 horas de trabalho no Alentejo. Foi, de facto, uma grande vitória. No Alentejo, a luta de classes entra numa nova fase. Mas os patrões não se ficaram sem resposta. Encontramos a trabalhar e chegou no sábado. que ele fez? Despediu mais à metade do pessoal. E as outras pessoas, à metade, continuou a trabalhar. E é que ele fez? No outro sábado aqui, despedi-me a dos poucos. Ficou daquela gente, na lá a trabalhar. Já andamos a cavar um milho, umas abobras que ele tinha. Quando chegou-se aí, ao fim de duas semanas, desses vinte e tal pessoas, trazerá três ou quatro só. Não se pode aceitar o desemprego de braços cruzados. Mas perante a resistência dos trabalhadores, o patrão chama a guarda, que carrega contra os que defendem o seu pão. Estávamos -se de cada tropa para a gente matarem na gente, que as pingardas de um lado, as metrilhadoras, metam-se em casa, metam-se em casa, metam-se em casa. E ele? E eu? Deu tempo. Ele deu uma putada, uma portada. E ele procurava o que é que era? E levantou um tiro ao ar. O que é que era? Queremos oito horas e, e trabalho. A minha sábua gente era com a prisão. Era, ou, ou trabalha, ou vais te embora, ou não vais te embora. Vai ser preso, e tu és assim, e tu és assado, e és o que é assim, porque sei, gente. e o que é a gente fazia. Imos embora, vamos para outro lado, se arranjasse, não arranjasse, à boa vida. Continuamos a andar à boa vida, grupos deles. Outros iam para, para as obras trabalhar, e outros ficaram aí desamparados de parte deles. Mas a luta foi constatada A gente até amou sempre, e teve que ser às oito horas. E foram mesmo que teve que ser e foram para a frente. E não pode ficar para trás, 8 horas. A greve de 62 marca um ponto de rotura na atitude do proletariado valentejano. Perdidas as ilusões da ascensão social, criada a possibilidade da fuga na imigração para a França e a Alemanha e para as obras da construção civil na região de Lisboa e Setúbal, o conjunto do campesinato vai assumir a sua condição proletária e, como tal, exigir os seus direitos. Fameavam e contivavam, mas era quando pagavam como queriam. Bem que vem entrou às 8 horas foi uma facada que lhe deram no caixa aqui do lado do coração, que eles ficaram se logo. pegaram logo a contrário a coisa. Após é um ordenado pagaram mais qualquer coisa. Outra facada já lhe diziam assim olha, vou para cima, mas pagam tanto. E, no outro tempo não, no outro tempo era o contrário. Ah, Pedro, me de trabalho. Sim, do trabalho. Dá para lá trabalhar. Mas não lhe perguntava quanto é que ia ganhar. Só sabe é que sabia. Olha, ganhas tanto. E agora, estes danos, este dano, que entrou às oito horas, os golos soares vão se amedurarem, era tudo a contriar já a coisa deles. O que é que eles pensaram? Regaram a atrasar o serviço e já não se e já não cultivavam, só aqui as lavras, e regaram a arrendar as lávoras das terras aos outros, arrendavam nas herdades. O render entrava para ganhar e escrevizava aqui a trabalhar para eles e para pagar a eles. Pensaram, bem, deixo semear, vou bote -me merda a cuito, curto de coelho, só para a guarda e vendo coelhos, e vendo cortiça, e vendo resina, e vende pinhas, e gado já não, não acabo com o gado para não pagar o um moral, nem um retorneio, porque um animal que adança vira um retorneiro. E um moral também, anda cá, também de A peste dizimara as grandes varas de parques alentejanos. A cortiça fora suplantada pelo plástico e entrar em crise. Com o aumento dos salários e as oito horas de trabalho, o latifúndio antigo deixava de ser rentável. Organizam-se novas estratégias de exploração. Alguns com terra mais fértil ou melhor situada geriram as benesses do crédito fascista, desenvolvendo um capitalismo agrário na base de maquinaria e escassa mão de obra. Aparecem as culturas intensivas de tomate e girassol. Muitas vezes são grandes rendeiros que criam estas herdades modernas. Estes homens constituirão uma força determinante na luta contra a reforma agrária. É que, ao capitalismo, a reforma agrária apenas interessa nas terras mal cultivadas e abandonadas por absentistas. Quando foi agora nos finais, o que é que os grandes agrários pensavam? Comprar uma quantidade de arame, que custava milhares de contos, para o trabalhador natinho, e pôr em volta das propriedades para grandes esportos deles de caça, e dos grandes amigos deles, e dos lacais deles, que era assim que eles exploravam a gente, e tinham sempre vontade para explorar a gente, ainda hoje estão a querer assistir, e punham os cãezinhos que tem que se chamar mesmo, é um crime chamar-se um corpo humano, um cão, mas tem que se chamar, que é verdade, levavam-nos para lá para ir embater mato, e eles lá sentados nos acerros, à espera que os coelhos chegassem e os perdidos, para eles fazerem os desportes dele e a que e os outros dentro do mato, tarrados em mato com o esporte, outra vez, saindo lá todos arranhados dentro daquelas cilindros. Era o que nós, a situação nossa, cá no nosso, no nosso campo, cá no nosso, na nossa área e até praticamente no nosso país, todo que se estava abrangido para todo o país, fogou as rodadas toda a gente rodava, é? Quer dizer, dentro daquelas rodadas governavam-se menos 10 pessoas, os outros só teriam que ser batidos, eu não sei o que é que fazeriam. Até este ponto, o meu ponto de vista e Não sei sair destas, destas pessoas. Porque a gente ainda podia pôr um pé dentro de uma propriedade. E eu não procurava o que a gente estava a fazer. E ainda a terra, tanto é minha como era deles. Porque eu sou português, nasci em Portugal como eles. E sempre a trabalhei, até mais minha que deles. Esta é mais clara que algo. Esta é mais clara que a algo. A partir daí, nós vimos estas necessidades todas. Falta de trabalho. E com uma pontinha de liberdade, que de liberdade que era para todos, e com os nossos direitos, que a gente sabia que tinha que ser assim, quem tínhamos direito à vida como os outros, trabalho não via, não deixava a gente entrar e a gente o que é que pensamos organizar. Camaradas, aqui não há mais nada a fazer. Nós vamos avançar para a terra. Nós somos trabalhadores da terra, nós queremos trabalhar, nós queremos produzir e vamos avançar para a terra. E avançamos para a terra. Esta fotografia é um símbolo. As posições invertem-se. Os trabalhadores ocupam o lugar dos senhores. Estes vão procurar apoio noutros outros grupos ameaçados ou marginalizados pelo processo político, junto de intermediários e pequenos agricultores. Longe do Alentejo, descobrirão que a direita também pode ter uma linha de massas. Começa a batalha contra a reforma agrária. Todo o assalto que se foi verificado nas propriedades agrícolas era necessário ser coberto e, para tal, para dar cobertura revolucionária a essa anarquia, surgiu, em perfeita clandestinidade, o Decreto-Lei 406-A 75, ou seja, a lei destinada a tirar as terras aos proprietários e a transferi-las para o domínio do Estado. Bom, eles, os grandes afundiários, desde do dessa terra que a gente acupou, diz que a gente roubou a terra. E a gente, a terra não, a gente não roubou a terra. Porque a terra, ei, foi na natureza. Acha está aqui. E então não é os trabalhadores que roubaram a terra. Os trabalhadores foram arranjar trabalho para eles trabalhar na terra. E então não foram, não foram eles que roubaram a terra. Que a terra não se rouba. A terra, ei, simples, simples, Para os trabalhadores. Trabalhar ali na terra e para arranjar dinheiro para comer e arranjar com e outras coisas mais, várias coisas, mate, feijão, couve, batatas, arroz. Tirar todas as coisas, é tudo que é sabe, porque é para é o nosso braço, e não é para o braço desse grande fundiário. que recebiam grandes mulheres de contos de reis? e a gente não. A gente recebia uma claridade de mal a mal que dava para a gente comerem. Foram vocês que, que, que decidiram a reforma agrária, foram vocês que a pressionaram, através das ocupações que tiveram a sua época na vida das sociedades, na nossa história, na história dos povos, tudo tem a sua época. Portanto, meus amigos, neste momento, a época das ocupações, daquela luta que vocês fizeram contra o capital, luta importante na altura em que foi desencadeada, está ultrapassada. Neste momento, a palavra de ordem é esta. Unirem-se para fazerem a a reforma agrária. Esta cooperativa começou com duas pessoas, depois foi aumentando a pouco e pouco, hoje está com 150 pessoas. E tem tendências para amanhã atingir o um número de 300. Muitas pessoas que emigraram hoje, alguns deles já têm estado a voltar, têm estado a aderir à cooperativa, outros das obras têm estado a fazer o mesmo. E amanhã, se as coisas concretizarem como a gente deseja, é natural que toda a gente de cada terra venha para a cooperativa. Passará a viver o pessoal mais junto àquilo que vivia e será mais importante para nós porque nós temos muito mais facilidade. Em levantarmos da nossa cama e da nossa casa ao serviço fazermos é meia hora do que muitas das vezes termos que abalar de casa duas e três horas antes da hora de, de chegar ao serviço, por ser uma coisa muito longe. Durante os primeiros meses de 1975, as ocupações espontâneas alastram um pouco por toda a parte. Em julho, o poder central entra em grave crise. Julho será, aliás, o mês onde melhor se define a aliança da direita, as contradições no seio do MFA e a impossibilidade do Partido Comunista em prolongar a sua hegemonia no aparelho de Estado. As ocupações multiplicam-se, então, de forma mais organizada e calculada. Em outubro e novembro, aproveitando o enfraquecimento do Poder Central, a área das ocupações duplica e atinge o um milhão de hectares. Surgiram por todo o Alentejo e Parto Ribatejo cerca de 450 cooperativas e unidades coletivas de produção. Em muitos casos, foram ceareiros e alugadores de máquinas quem tomou a iniciativa das primeiras ocupações. Sem trabalho, com máquinas paradas e letras por pagar. Respondem assim à resistência passiva dos agrários. São eles quem melhor sabe ler e fazer contas, quem tem hábitos de compra e venda, quem conhece as terras e as técnicas de cultura. Eles serão muitas vezes eleitos para as comissões que dirigem as cooperativas. Beatriz Lebrónio. Maria Helena. Maria Hermínia. A mulher do Mário. Não está? Então perdeu hoje. E debater a ela? Onde a foi? Então assim são três dias. Mas as decisões de fundo tomam-se em assembleias periódicas. Celeste, terminado. Ela que se passa é Mesmo a conta gente tem é fome. Oh, é em Assembleia que se decide quais as culturas a desenvolver. Compra de máquinas, adubos, semente cigado, venda dos produtos, organização do trabalho de cada dia. Tudo agora é decidido entre trabalhadores. Eles provam que não são precisos patrões. E muitas herdades ocupadas, a grande tarefa inicial é arrancar o mato, que o absentismo do latifundiário ali permitira que crescesse. Homens e mulheres fazem lado a lado o mesmo duro trabalho: desbravar terra há muito abandonada. Outra tarefa, cuidar do gado que escapou à venda apressada praticada pelos agrários, que assim procuravam descapitalizar as herdades. Isto foi todo o bom serviço que o antigo proprietário de, aqui da propriedade nos deixou cá. Foi estas imagens, como se vê na gravura, não é verdade? E acerca da propriedade, também se vê muito bem o que está: É mato e, e de mal, mal tratado e estranhos mal furados. Portanto, o gado que, que nós cast... que existia nestas propriedades era muito superior àquele que cá está. Portanto, acerca de porcos, havia aí, na ordem dos, dos milhares, mil e tal porco, ou de um milhares de porco, uh, ficaram aí duzentos e poucos porcos. Uh, no, no gado cabrino havia aí, à volta de 500 e tal cabras, ficaram também cá, a uh, 150 e poucas. Tudo isto porque eles não tratavam das coisas, nas devidas condições, deixavam morrer e o que não deixavam morrer levavam para outro lado. Ah. A lei da reforma agrária, legalizar a alteração das relações de propriedade. A dinâmica popular transformar as relações entre os trabalhadores e o processo de trabalho. A ausência do patrão e dos seus capatazes suscitam um clima de confiança e de camaradagem. A hierarquia do montalentejano Alentejano acabou para sempre. Salários fixos e iguais para todos. Quando há sacrifícios a fazer, fazem-se por igual. Quando há benefícios, são também iguais para todos. Trabalhadores de diferentes cooperativas entre e ajudam-se nas épocas de maior atividade, como nas ceifas ou na apanha da azeitona, e oferecem trabalho gratuito à sua cooperativa, como aqui, nesta Tosquia. que é nossa senhora. Está boa? Está boa, pois. Boa, menina a gente, quando andou aqui a semeá-la, sempre pensei dela ficar mais. Rala, mas não. Ainda disse aos camaradas e tudo que ela ficava um bocadinho rala, mas não. Pela primeira vez, o trabalhador Alentejano fala, e com orgulho, da nossa Seara. Eu Se vou-se sentar a rir, olhar é disto de um bago de trigo. Portanto, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Até nove filhos. portanto, é, outra Isto é só de um bago. É certo que as terras estavam folgadas. É certo também que o clima em 1965 foi muito favorável ao trigo. Mas nesse ano, a produção deste cereal excedeu em 15% a média dos últimos 10 anos. Uma média de 100 kg de adubo que a gente não tem para hectare. Mas ela não precisava dessa contagem de adubo, porque ele mesmo assim ele está bom, a terra estava folgada. Há 14 anos que não dava aqui um pé de trigo, nem nada, nem cevada, nem coisa nenhuma. Está a ver aquilo para lá além, daquele lado além. Os técnicos do IRA, Instituto de Reorganização Agrária, distribuídos por vários centros regionais, deram apoio às ocupações, ao inventário das herdades, à organização e legalização das cooperativas, ao cultivo das terras. Vocês têm de confiar-nos nos técnicos do IRA, que inclusivamente passam por dissabores. Eles têm muitos e graves inimigos. Inclusivamente são vítimas das maiores manobras. Todos aqueles que estão com o povo trabalhador e, como vocês sabem, a nossa luta é uma luta contra os grandes. E os grandes ainda têm grandes influências neste país e somos nós. São vocês, com os órgãos técnicos, com as pessoas honestas, com as pessoas que estão sinceras e verdadeiramente ao vosso lado, que temos de desmantelar as influências dos capitalistas que ainda têm. Eles ainda há estruturas que protegem os fascistas. E ainda aqueles que estão convosco e vocês mesmos sentem que muitas vezes são vítimas de manobras, de boatos. E portanto, meus amigos, a força que o IRA tem. A força que o movimento das Forças Armadas pode ter para realizar a reforma agrária, que é qualquer coisa que faz muitas dores de cabeça, que é qualquer coisa que faz muita gente temer e que vai criar inimigos a toda esta gente, a única força que nós podemos contar é a união, união segura, união verdadeira entre o povo trabalhador, o IRA e o movimento das Forças Armadas. Nós em conjunto, mas todos em conjunto, de uma só vez, em bloco, é que temos de atacar decididamente, porque nossa, o que nós queremos a nossa vitória só será conseguida quando neste país não houver nem grandes nem pequenos patrões. Quando neste país houver uma classe, e só uma classe, a classe trabalhadora. O inimigo cresce. A bomba ataca o centro da reforma agrária de Alcácer do Sal. Vai embora, oh punhal, deixa agora Portugal, não se quer no país. No norte do país, a direita assalta as sedes dos partidos de esquerda ao som do anticomunismo primário e irracional. com o sucesso no norte, a direita tenta depois penetrar no próprio alentejo, no distrito de Porto Alegre, onde mais se faz sentir o peso da pequena propriedade. Trabalhadores de uma cooperativa vendem vacas de refugo numa feira. Negociantes de gado apoderam-se delas. O ex-patrão oferece-se à misericórdia do gavião. Pretende assim levantar a população da aldeia contra a cooperativa. Consegue. Os cooperantes são acusados de vender gado ao desbarato. A acusação será depois generalizada a todas as cooperativas. As Forças Armadas tentam arbitrar o conflito. que Não pode ser, portanto, a agitação que vem a vocês é impossível. A gente não vai. De modo nenhum, nos leva a qualquer resolução. Mesmo aquela que nós trazemos, que eu não sei se vos contenta a vocês ou aos outros. Vamos retirar as vacas de lá. Viemos combater os fascistas. Que apanharam um rebanho de gado que estava nas propriedades ocupadas. Os negociantes de gado servem de ponta de lança aos grandes agrários. Ameaçados na sua atividade especuladora, organizam-se contra a reforma agrária. No dia 10, no dia da Feira do Crato, é que as vacas apareceram 30 vacas e um touro à feira para serem vendidos. E os negociantes, um deles foi o meu marido viu que realmente estavam vacas, foram dizer aquilo, comunicam-se-os aos outros, não é, que estavam a vender umas vacas muito baratas, deviam ser roubadas. E este passava o outro, e o outro passava o outro, e toda a gente ia ver aquilo. E até que o meu marido, como conhecia aqui as vacas, é que reconheceu que eram as ditas vacas de margarida E disse para os outros, alto, vamos a isto, porque eles estão a vender as vacas de, de, de, que estavam em cojancas. Então se eles apanharam... A, a, a, a propriedade, para que é que eles estão a vender as vacas que fazem falta na propriedade? Não, senhor, vamos a isto e não as deixamos vender. E não as de... Os negociantes, então, do Belo Monte, de Guarda, do Fundão, do Tolosa de, de Alpalhão, Cada é Faixa, até a via do Porto, de toda a parte, de Coimbra, toda a parte, os negociantes todos se reuniram e vieram aqui levar as va o gado, carregaram o gado na feira, duas caminhonetes de gavião. O movimento, que aqui começou por ser espontâneo, será depois canalizado pela CAP, Confederação de Agricultores de Portugal. Vai. Por seu lado, os trabalhadores aprenderão a desconfiar dos inimigos que os querem dividir. Você acha que os trabalhadores do gavião devem muitos favores à, à família desses latifundiários? Tem. Tenho... Comigo comido sempre para as mãos dele, tem passado fome e é o um favor que lhe deve. Pois. É, mas, de facto, neste momento você acha que era possível chegar em acordo com o Gavião para que isto tudo se resolvesse e se fizesse paz entre os trabalhadores ou não? Eu acho que, nas divisões do gado, que não devemos chegar já ao acordo. Sim. Mas vocês gostavam de chegar a acordo com, com os trabalhadores para fazer a paz entre os trabalhadores? Estamos se fosse do gosto de toda a população que me está aqui a enfrentar. Sim. Mas não é, eu não quero concordar. Como é que foi o vosso trabalho lá na verdade que vocês ocuparam? O nosso trabalho, a agricultura, que lá temos milho e tomate, é o mais bonito aqui do distrito de Porto Alegre. Vou acabar de cantar esta canção, mas se tu não te fores embora, vai ver como será então. Pois... Verão quente de 75. O fogo agora está do outro lado. A luta de classes divide definitivamente o MFA em três tendências. Vasco Gonçalves é afastado. Pinheiro de Azevedo forma o sexto Governo Provisório, mas não consegue governar. O COPCOM e as principais unidades militares de Lisboa estão do lado das forças populares. Os acontecimentos aceleram-se. De longe, os alentejanos seguem a luta que se trava pelo poder durante todo o outono. Sabem que do resultado depende o futuro da sua reforma agrária. Cem mil operários da construção civil sequestram os deputados em São Bento durante dois dias. Os jornais de direita denunciam a Comuna de Lisboa que eles próprios tinham forjado. Fabrica-se um clima de guerra civil, norte contra sul, PS contra PC, militares contra militares. Uma bomba põe fim à Rádio Renascença. Para que vistas ocupam bases aéreas. Em Rio Maior, a CAP corta o acesso a Lisboa. Falham as negociações para selar uma aliança entre o grupo dos 9 e o do COPCON. Tropas saem para a rua. Ianos é dirige as operações. Hotel é afastado. Comandos tomam a Polícia Militar e as instalações da televisão em Monsanto. A esquerda militar não tem resposta preparada. Os seus oficiais mais conhecidos são presos. Os do Conselho da Revolução, saneados. O com Distinto. Uma nova data entra na história da Revolução Portuguesa. 25 de novembro. Ah, o 25 de novembro... Uh, apareceu... uma evolução... Que até não sabíamos bem o, o que a coisa era. Mas. Uh, preocupou-se logo o pessoal todo de, das cooperativas, todos os interessados na revolução. Nós se foi trabalhar esse dia e estávamos à espera dos acontecimentos, não sabíamos o que seria, nem o que não seria, nem o que seria dar. Poderia ser. Um, Envolver-se alguma coisa no país ou, ou nós, no... Enfim, não sabíamos bem o... Queria coisa a coisa dizer. Ouvimos após as notícias, não é? os acontecimentos surgiram. Mais tarde, soube-se que foram alguns oficiais progressistas da esquerda presos, mas definitivamente não, não estava o pessoal, não estava bem a saber do que é onde aquilo partia. Claro, depois mais tarde soube-se. E o do de Copacoro foi também preso, já está solto, também que era implicado na coisa, não se sabe, nem... Não sabia nada -se de, desse sentido. Ah, mas agora, é claro, depois normalizou, a coisa normalizou. Uh, até a Revolução dava a impressão que tinha já parado, cada do sexto governo, que aquilo estava já. Mas não, isto vai continuando, pode ser mais devagar mas vamos indo. Vamos indo para diante, o caminho nosso, o futuro do da nossa democracia. Quem entender que as terras mesmo descultivadas devem ser entregues aos donos do vento grave. Plenário da cap Em terreno favorável longe das terras ocupadas, a direita macaqueia os ritos da esquerda e faz votar de braço levantado. A ofensiva continua. O objetivo último é recuperar a terra. Toda a terra. O terreno é do Estado, proteção ao Estado. Ou é de quem trabalha. Quem trabalha também, tem de explorá-lo. Da terra que sai tudo, da terra que a gente come, da terra que a gente vive. Ela também come a gente. Também contra essas leis da reforma agrária e dos arrendamentos, leis que foram feitas pelo partido do Sr. Cunhal e Vasco Gonçalves. Essas leis foram feitas para que os donos das terras sejam roubados por esses ladrões que as tomaram de assalto e depois seria o Estado comunista que viria a tomar conta delas. É a meta leis contra a vontade do povo são contra a nossa vontade E é possível acabar com elas já. Já. Já. já! já! já! Já! Já! Já! O céu é seu dono! Até o já da impaciência revolucionária é recuperado. Trata-se agora de fazer pressão sobre o sexto governo provisório para isolar o ministro da Agricultura Lopes Cardoso, que colocado entre dois fogos, tenta defender as leis fundamentais da reforma agrária. O próximo ataque, em março de 1976, é em Coruja. Os agrários levam pequenos rendeiros a reclamar terra das herdades coletivas do Coço. Só o governo dando cobertura aos latifundiários da CAP é que pode pregar a reforma agrária. Dando cobertura da seguinte maneira, quer dizer, é atacando os trabalhadores, não deixando que os trabalhadores se defendam. E protegendo os elementos da capa. Porque eu posso dizer que só aí é que vem o perigo, porque os trabalhadores, ainda hoje de daqui da trabalhadores, e, e vieram aqui noutras alturas, quando chegaram centro da reforma agrária, e os trabalhadores estavam prontos a esmagá-los até se fosse Ora, portanto, os trabalhadores tinham força suficiente para lhes fazer frente de qualquer maneira. A uma, os trabalhadores já tinham discutido o problema e aceitado, pois que realmente eles teriam terra para eles e a família trabalharem. Portanto, eles e a família têm a terra para trabalhar sempre que querem. Só pode brigar porque os grandes latifundiários vão levando, arrastando atrás de si aquelas pessoas que, que muitas delas nem nada têm para a terra e aí conseguem eh, ter mais força para dar para a frente. Nessa altura em que os trabalhadores não os deixam entrar na terra, vem a CNR a proteger-los e a obrigar as pessoas a, a entregar a terra. Eu posso até dizer: é de bom, é de bom que. Os membros do Governo e as autoridades tomam em conta todos estes pontos. Porque não restam dúvidas é que vai haver distúrbios. Os trabalhadores não vão aceitar. Ainda hoje partiram daqui, não vão aceitar. Ora, se não vão aceitar e eles vão tentar uh, tirar a terra já está lavrada, alguma já semeada e tudo isso, ora, o esforço que os trabalhadores já fizeram, os trabalhadores ao verem derreter o vosso esforço de trabalho ou ao ficar com os esforços de trabalho não é admitem. O Centro da Reforma Agrária de Cruz é ocupado. Porém, o ataque às herdades coletivas falhou. A direita conseguiu, no entanto, o saneamento das direções dos centros do Ira. O Partido Socialista tem agora em mãos o aparelho de Estado frente às forças de direita e aos rendeiros que vêm trazer ao Terreiro do Passo as reivindicações forjadas durante o verão contra a reforma agrária. Frente a si tem também o Partido Comunista, que com uma força que lhe vem da sua presença clandestina na luta alentejana contra o fascismo, dirige os sindicatos rurais. Deste jogo de forças dependerá, doravante a sorte da reforma agrária. Nosso ministro da Agricultura tem que tirar um dia dos cuidados dele, peço mesmo, por favor, para viver os trabalhadores, para vir ao campo, ver o que é que está a passar, para dar a razão à gente que é a gente que a tem. E não são esses grandes agrados que lá aparecem ao pé dele. Esses grandes arrendeiros, a é dizer que consideram trabalhadores, são exploradores, querem atrasar a nossa revolução, querem que o nosso país a recupe atrás. Em lugar de aumentarmos o país, recuamos o país, pois são eles que estão a afundar a arranjar as ruínas no meio da gente, a tirar na vontade da gente que nós nós, nós queremos trabalhar. É esta a vontade dos rendeiros. Digo e não tenho medo de dizer. Porque estou a dizer uma verdade. Os rendeiros consideram os trabalhadores se forem um café aí, na região onde é que eles estão, pois vão lá ver que no fim do almoço estão lá todos a tomar bica. Em reunião uns com os outros. E eles estudarem a maneira como é que cada explorado desgraçado para diante da mesma maneira. Não pode ser. Os senhores rendeiros pensam em fazer a vida deles Trabalharem na terra, são trabalhadores, e deixaram-se de implicar com os trabalhadores. Não quererem levar os trabalhadores ao desemprego. Serem, eles, serem só eles, só eles a quererem comer. E serem só eles a querer ter o gosto todo do nosso país. Não pode ser. Tudo rumo para os outros e tudo bom para eles. Se consideram trabalhadores, pois trabalham. Têm toda a honra de trabalhar e têm todo o direito de trabalhar, porque é assim que o nosso país vai para a frente. Não arranjem colúnios para derrubar o trabalhador. Para o trabalhador rural ser esmagado baixo dos de pés deles, não pode ser. Não pode continuar para diante. Para um caso desses, antes que era morte. Mas se matarem por isto, matam-me justamente. Esta é a mais clara causa também. Porque a minha arma está aqui. É os meus calos que estão aqui. É a arma do trabalhador que estão aqui. Eles andam com pessoas que pessoas na Algeberra, tiram as pessoas na Algeberra, encostam nas pessoas em casa, e pegam numa enxada e vão fazer calos nas mãos. Assim é que eles são honestos. Assim é que eles podem falar. Assim é que eles têm a razão. Não é que eles andam a fazer. Os são render, são isto e são aquilo, e o trabalhador faz o trabalhador faz aquilo, o trabalhador afunda o país, não, o trabalhador vai para o país para a frente. Porque o trabalhador quer trabalhar para ele e para aqueles que não podem trabalhar a terra. Porque também precisamos deles. Eu tenho aqui umas botas, foi um sapateiro que me fez. Eu tenho aqui um chapéu, comprei uma chapelaria. Foi a fábrica da chapelaria que a fez. Tenho este casaco, foi a fábrica dos casacos que me fez este casaco. Estou doente, vou a um médico, pois é o médico que me tem que curar. Vou a uma farmácia, tem que tratar a farmacêutica. Quer ir a Lisboa, tem que ter um autocarro para ir a Lisboa. Toda essa gente faz falta. O que não faz falta é aquele que levanta colúnias nos cafés, com reuniões deles, a querer combater que bem. Esse é que não faz falta. Os rendeiros são a última pedra do jogo da direita no terreno. Homens que também estão perto da terra, mas cujo discurso contraditório revela que os seus interesses estão ligados ao mercado capitalista. Nós continuamos, os rendeiros, a estar metidos num problema muito grave. Porque é uma incerteza que nós temos. Nós aqui temos a trabalhar de gosto. Mas haverá alguns coitados que não têm gosto para trabalharem. Porque vêm os vizinhos, que ainda ontem estivem a falar com um indivíduo lá da minha terra, lá de tá um homem que lhe tiraram tudo, um pobre, deixaram de ser nada. Ora, isso não está certo, não é? Isso, é, nós aqui temos um bocadinho longe, mas lá vê-se mesmo que as pessoas umas desgostosas por verem aquelas coisas. Se foi proibidas as ocupações, foi essas coisas, não continuavam a fazer mais ocupações. Íamos trabalhar, íamos para a vida. Olhar-se aquilo que se devia de fazer? claro. Ontem o homem acabou por dizer, chorando mesmo, no meio de tanto agricultor que lá estava, acabou por dizerem até uns ensinos que é esta ferramenta... Roubaram-lhe tudo. tudo. Nem com um ensino, tampouco, o deixaram ficar. Isso se há direito disso faça... isso são coisas que se façam num país destes, acho que não. O país é pequenino, mas chega bem para todos. claro. Era isso que deviam dividir as terras, sim, senhor, a quem as trabalha. Certo. é nos a quem as trabalha. Certo, mas há sem trabalham... encontrar poucos aqueles que querem trabalhá-las. Poucos são eles aqueles que querem trabalhar. Gritam muito, mas fazem pouco. Deviam gritar menos e fazer mais. Que é isso é que se está a encontrar. E há muitas compartilhas também feitas, sim senhora. Também feitas, foram eles obrigados, mesmo para não deixar entrar outros, era esses for, que se queriam lá meter dentro. Sim senhora, foram bem apanhadas. Foram bem apanhadas, porque eram eles que lá estavam trabalhando já há muito ano, e é de bem que eles lá fiquem. Porque são eles que têm no direito de lá deixaram as suas pingas de soro, e agora, se tiverem alguns lucros, são eles. Não são os outros que nem tampouco entram para lá sem saberem trabalhar, tampouco. Nem sabem tampouco trabalhar. E alguns deles ainda dizem que sabem trabalhar. Mas e... é só para estarem a aludir e a comer o suor daqueles desgraçados que andam a trabalhar. E um dos grandes maus das compartivas é a administração. É a administração, é terrível. Eles não têm administração. Isso é uma coisa terrível. Estão é dá um prejuízo truamente. Até aí, algum que tenha condições para administrar uma compartiva não, não o deixam tampouco. Não, esse é, esse é posto fora, é saneado. Pois. E os outros não o deixam trabalhar. Mesmo que esteja lá, não o deixam trabalhar. Andam sempre sobre ele. Não que ele quer enganar a gente. Mas é ao contrário, esse que diz que o outro o quer enganar, esse é que anda a enganar os outros, que é só para comer, beber e passear. E os outros andam grados uns a máquinas, outros a ferramentas, andarem a trabalhar, chegam à noite e nem sabem aquilo que fizeram. Mas o outro soube tudo que fez. Soube foi só passear e comer. E aqueles andaram a trabalhar, a se com o trabalho, e chegaram à noite o que é que a gente fez? Não sabemos. Porque é o, é o caso dos rendeiros também é esse. A gente chega à noite e não sabe o que ele está a fazer. Porque estamos assustados. Estamos fazendo a nossa vida. Porque há uma que o, o rendeiro ou o agricultor não tem horas de serviço. Bem como eu, aqui estou. Eu levanto me aqui às cinco horas da manhã, 5 e meia, seis horas, dê mais me às onze e meia, meia noite. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Não tem horário, não tenho caixa, não tenho não, não tem coisa nenhuma. Não tenho nenhuma. nada, não tenho condições. Então, de dois amanhã que eu começo a armar, que não possa trabalhar, qual é o meu futuro de vida? ou Qual é o futuro dos Rendeiros? O futuro dos Rendeiros depende da estratégia que as forças populares adotarem em relação a este extrato social. Depende também das alianças que eles saibam estabelecer com as cooperativas e as unidades coletivas de produção. A possibilidade destas alianças é condicionada pelo tipo de desenvolvimento agrário que o poder central perfilhar. Máquinas, vocês isso. Mas são vocês que agora propõem aqui numa assembleia destas ou numa outra que vocês fizerem, os empréstimos a é que têm direito. A maioria dos trabalhadores eram proletários e analfabetos, sem hábitos de discussão e decisão coletiva. Lentamente vão aprendendo em assembleias como esta, a tomarem decisões diante dos problemas concretos que se vão pondo no caminho das cooperativas. É do grau de democracia entre os trabalhadores que depende a unidade deles nas batalhas futuras. terra o quarto ou quinto, vão lá tirar uma corela e daí começa a nascer um cano. cano agricultor, há problemas específicos das mulheres. Ganham menos que os homens e nem sempre têm emprego assegurado. Quer como a falta de trabalho há muito, não é verdade? Uma semana vem uma, outras semanas vem outra. E agora quero que o Sr. Filipe diga aqui até na frente quais são os direitos, por exemplo, desta mulher. Aquelas amanhã é último dia que já trabalham, por exemplo, esta semana. Ora, portanto, nós pensemos que isto temos de facto a formar o socialismo neste país, não é assim? E, e de forma alguma, que não, como não temos condições ainda suficientes para as mulheres, para as mulheres terem trabalho assegurado pois vocês estão a trabalhar numa forma muito humana, forma essa que trabalham as mulheres em rotação, uma prova democraticamente todas têm em barriga, não é assim? portanto nós não podemos pensar de maneira nenhuma que as mulheres possam possam para já ser um trabalhador, ser uma trabalhadora afetiva nas cooperativas. por esse motivo, porque não têm trabalho em condições para isso. mas isto não quer dizer, isto não quer dizer que vocês não possam ser umas pessoas que são corporantes. O trabalho das mulheres aqui no Alantejo é tal e qual como o é dos homens. Ou ainda pior, porque as mulheres têm que trabalhar todo dia juntamente com os homens. E depois vão para casa, têm que tratar das coisas de casa, têm que tratar dos filhos. E os homens isso não fazem, estão descansados. E no outro dia a gente levanta-se, temos que tratar coisas outra vez, e tratar dos filhos e vir a regar aqui ao lado deles, trabalhar aqui às 8 horas. E às 8 horas agora, a do Nascer ao a gente As 8 horas não há anos que a gente cá temos. Então trabalhamos do Nascer ao Puri. E os homens têm, têm mais descanso, é cá na minha ideia que os homens têm mais descanso que as mulheres. Bem, eles talvez não gostem que a gente diga isto, mas tem que se dizer a verdade. E os trabalhos são tão gostosos como os deles, porque a gente andamos sempre trabalhando ao lado deles. Só além para os é que não vamos, e carregar sacos também não vamos, mas de resto andamos sempre junto com eles. As dificuldades surgem no caminho das cooperativas. Dificuldades próprias do trabalho feminino, das más estruturas sanitárias, da ausência de educação. Dificuldades internas de organização do trabalho, de comercialização dos produtos. Dificuldades de aquisição de estruturas democráticas que permitam a transformação dos homens, que tragam novas relações sociais e humanas ao Alentejo, que impeçam a sua burocratização e que os trabalhadores continuem proletários, agora do Estado. Dificuldades resultantes da luta política que se trava contra elas. Dificuldades ainda vindas das condições naturais, da falta de água da seca dos últimos anos. Opa. Por cima. o Quem é, é. é. é. que está pegando o pau? Eu, eu, eu. Assim está bom. Está direito, está bom? Ah, é, está direito, segura! Apuram um bocadinho. A luta pelo controle da reforma agrária continua. São saneados seis técnicos do IRA. Vão ser seis, seis camaradas nossos que vão ser saneados. Mas nós não estamos de acordo com isso. Porque foram eles os homens que avançaram aqui com a reforma agrária e foram eles os homens que mais fizeram aqui. E têm feito. E são eles os homens que têm vindo aqui de explicar aquilo que a gente não sabia. E agora, são os homens que seguiram sempre para a frente e têm feito. Uh, têm trabalhado, perder noites, têm, têm perdido mesmo muitas noites, a perderem para virem aqui falar com a gente e a gente a falar com eles. E agora, chegar-se uma altura destas, eles não servirem, Acho que não possa ser. Nem acho e acho que qualquer das pessoas também não acham que possa ser. Eu também não estou de acordo em que eles sejam saneados, porque foram o motor e o motor aqui dentro da zona foram o motor da, da reforma agrária. A ordem regressa ao Alentejo. Os soldados ao lado do povo são já a recordação do passado. Aos saneamentos, outras cedências se sucedem: modificação do acesso ao direito de reserva, desocupação de terras. Intimidação armada. Mas onde a direita avança, reforça-se a resistência popular. ficam no desemprego, ficam à fome, ficam à miséria, acabam por, por até as cooperativas serem arrastadas, ficam isoladas e acaba por ser todo destruído os trabalhadores. As conquistas que alcançaram, essas vão ser acabadas, vão ser destruídas. Por isso, camaradas, fiquem bem, bem firmes nesta ideia. Porque se a gente formar as cooperativas, será uma união. Uma união. E onde os partidos dividiram o povo, as cooperativas o irão a juntar. E, e depois vem ao governo quando as cooperativas. Venha ao Estado que seremos nós, ou venha lá, aí, senhores do Governo, contra o Estado que seremos nós. Porque o Estado é formado por todo o povo português. Ora, a maior força será os trabalhadores. A maior força pessoal claro, serão os trabalhadores. Essa que é o verdadeiro Estado. E venha a burguesia contra os trabalhadores. Fiquem alerta, porque só, formando as cooperativas, só depois estarmos todos juntos no lado em que podemos enfrentar a, a reação. A 7 de Fevereiro de 1975, foi um grupo de pequenos agricultores e alugador de máquinas agrícolas que foram trabalhar com as suas máquinas terras em cultas. O início na herdade do Pombal e a seguir na herdade da Sousa da Sé. Os, os primeiros passos para a reforma agrária. Os nomes dos primeiros aventureiros: António Manuel Grênio, que sou eu mesmo, Jorge Relvas, Francisco Pavia, João Valadas, António Pingas, Domingos Ramalho, Inocêncio Guerra. António Mariano, João José Alves, Bernardino José, Cisimundo Tenda, Paulo Vitorino e José Augusto Prova. Yeah! yeah.